Perguntam porque é que eu não filmo carros muito ligados à estética? À qual eu vos respondo: eu filme carros ligados à estética se acompanharem com a devida mecânica e com a, com a devida jarda como a gente gosta. O canal é um, um canal que é Obrigadão por teres trazido aqui um dos teus Corsas, porque... obrigado eu pelo convite, porque tu tens muitos, tenho, não é? tenho este que era o 1200S, <risos> já que era um não é? carburador que já não é, já vamos falar disso, é um Opel Corsa, Opel Corsa A de 1988, é o pré facelift, é mesmo dos primeiros com farol quadrado, mesmo o quadradão, Sim. como a gente gosta, é o um 1200S Swing, que era a versão quase mais base, base, base do, do Opel. 1200 carburador simples com poucos cavalos é 50 e 50, 50, 50, 50 55 cavalos é. 55. já havia revistas A Maxi já, já sim já consultava, já Mas como pronto, na altura foi com este que se proporcionou Olha, antes da gente falar da mecânica posso puxar uma mudançazinha antes.